Olá a todos os integrantes dos núcleos de tecnologia educacional da Universidade Federal do Paraná, a todos da equipe CIPIAD e aos demais interessados. Meu nome é Ana, eu trabalho na unidade pedagógica da CIPIAD e hoje quero dialogar com vocês, vocês vão ouvir minha voz narrando as próximas telas sobre a possibilidade de ensino de conteúdos práticos online, como que a gente pode iniciar essa troca de ideias. É, só peço um pouquinho de paciência com a oscilação do áudio que vai ter daqui para frente, mas enfim, foi o que eu consegui nesse momento. E ficamos à disposição, no final vai ter nossos contatos também para a gente é, fortalecer e continuar o diálogo. Na Universidade Federal do Paraná nós temos algumas opções de possibilidades de, possibilidade de tipos de aulas, né? que a gente encontra, por exemplo, em ficha 1, em ficha 2, que são documentos que vão compor um projeto pedagógico de curso na instituição. Temos, por exemplo, a disciplina padrão, que vem com a sigla PD, nessa, inclusive nessa opção do padrão, que tem a, a opção de se colocar se, a gente, se o professor, se o departamento, enfim, o curso quer ofertar na modalidade presencial ou na monida, modalidade à distância, ou na modalidade, enfim, na... na dentro de uma forma híbrida, né, conciliando os dois, as duas opções de modalidades. Então, nós temos a disciplina padrão, que até então, antes, de entrar, antes dessa questão do contexto da pandemia e do ensino remoto emergencial, a opção que tinha para, para o ensino online, na, via modalidade da educação à distância, era somente na, na disciplina padrão, que é mais a parte teórica, né, que se entende aqui do que foi organizado na instituição. E quais são as outras opções e tipos de aula, pelo que encontramos via resoluções, né, a 1510 e a 3090? Temos também o laboratório, né, que é a LB, que é uma opção de ensino que depende de uma infraestrutura especializada, como está aqui em Verdinho, né, com laboratório, estúdio, que o estudante precisa manipular, vivenciar alguma experiência prática nesse contexto para atingir o objetivo esperado do aprendizado. Tem também outras opções a disciplina de campo, de estágio, orientada, enfim. Inclusive, vão ter outras que eu vou passar daqui a pouquinho. O estágio, eu vou deixar até mais na mão, não estou entrando em detalhes, que seria, imagino que muito da prática, de fato, mais relacionada com a vivência profissional, aproximado, o que seria um contexto numa vivência profissional, por exemplo. Então, essa parte de estágio, eu prefiro que quem, caso vocês tenham dúvidas, ou queiram saber mais, ou detalhar, ou, ou quero compartilhar, trocar ideias, deixo na mão da coordenação de estágios, que eu estou deixando, inclusive, o contato, e as demais questões curriculares da instituição, dessas modalidades, e, é, desses modelos que se encontram via resoluções, também a, a unidade de currículos, né fica, também eu estou colocando o contato deles para vocês poderem se informar melhor o que, que é cada opção e tipo de aula. Mas estou dando aqui um panorama para a gente pensar a ideia da relação entre teoria e prática. O que, que existe, a princípio, na instituição de opções para o ensino teórico, ensino prático. E a gente já vai falar também daqui a pouquinho o que, que é a teoria prática na educação, pelo menos uma, muito brevemente, pra gente não vou conseguir me aprofundar porque é muita coisa, muita informação. Mas para a gente ter uma noção básica inicial aqui. E temos também a disciplina orientada, né, que eu ainda não havia comentado. Por exemplo, o TCC, orientação para trabalho de conclusão de curso e que pode ter componente prático também, né, de, depende da concepção do que se entende por prática. Repito, o aluno vai fazer a sua escrita, ainda que não conta talvez na carga horária, mas ele tem que fazer a escrita do, de uma pesquisa, de um, uma reflexão, ele está tendo que colocar em prática, recrutar conhecimentos e colocar em prática. Enfim, né, depende da de co, concepção de teoria e prática que ele Mas, voltando à ideia dos, dos tipos de aulas na universidade, temos essa e também pelo que eu encontro no modelo de ficha 1, por exemplo, temos a prática específica, que seria, um, um pelo que eu entendo, assim, uma natureza prática, né, como está aqui, mas que exige algum cuidado mais específico, talvez uma turma menor, envolve questões que precisam ser mais é, depuradas né, para esse tipo de prática. Temos ainda estágio de formação pedagógica, novamente eu não vou entrar na questão de estágio, vou deixar bem a parte de estágio específica com coordenação de estágio, Extensão também, não vou entrar em detalhes, eu prefiro que fique mais a cargo da, da PROEC, da, da, que escuta o que, que é essa extensão no currículo ou unidade de currículo também pode ajudar a compreender melhor. E temos a prática como componente curricular. O que, que é isso? Já vou passar no próximo slide aqui. É, essa, esse PCC, nessa prática, estou aqui em cima, ó, prática como componente curricular, ela existe nos cursos de licenciatura de formação do docente para educação básica, segundo a legislação, né? Por exemplo, essa resolução do CNECT número 2 de 2019 vai falar como distribuir como se deveria distribuir a carga horária em cursos de licenciatura, né? E aqui no final temos justamente essa ideia do que teria práticas, né? Práticas dos componentes, que é a ideia da prática em relação aos conteúdos que que estão nesses grupos 1 e 2, que é chamado aqui na legislação, e que deve ser distribuído ao longo do curso. Mas também, novamente, não vou me aprofundar muito, porque não são todos os cursos que vão ter isso, né? mas tem vários setores que têm sim cursos relacionados com essa formação de docente. Mas qualquer coisa, também tem a aqui para orientar o que é essa... Também tem aqui o conceito que está que eu, estudando algumas publicações que falam da resolução das administrações, tem um parecer de 2005, que tenta explicar o que é esse conceito de TCC, sendo disciplinas de caráter prático relacionado à formação pedagógica em síntese si, basicamente é isso. No site da Prograde, eu encontrei informações sobre esse comitê é, que iria discutir, né? que fez uma discussão sobre aulas práticas no contexto do Covid-19. Então, imagino que já tem muita coisa construída. né? Estou aqui só para trocar ideias ou fortalecer, talvez, o... muito do que os próprios setores ou esse comitê, enfim, que tem também representantes setoriais, já discutindo desde o ano passado. Então, eu quero deixar claro que estamos aqui só para realmente trocar ideias, para pensar. A é, questão da, da teoria, da prática, e se é possível ensino do de conteúdo prático, ensino prático é, no formato digital, via online. Né? Então, assim, muito, eu imagino, eu não sabia, eu não tinha conhecimento dessa, dessa portaria, desse comitê, mas a partir do momento que eu descobri que tem, eu vi no site da Prograde que existe, eu suponho que tem muita coisa construída e via outras formas, né? pelos próprios docentes, via o departamento, coordenação de curso. Então, é, os setores, os NTS, eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês vão discutir, já já estão muito avançados e talvez esteja retomando questões mais básicas que já foram discutidas, né? mas só para a gente trocar ideias juntos, tentar ver o que, que dá para avançar, o que, que vocês têm interesse. Não conheço então, esse comitê aqui, só para voltar ao slide, mas se vocês têm ideias que a gente possa trocar aqui a respeito do que foi construído aqui, caso alguém tenha participado, vamos conversar juntos, tá bom? E trazendo um panorama bem básico e superficial, tá? até me desculpe da, da superficialidade, que realmente eu não vou conseguir me aprofundar muito nesses conceitos, tem muita coisa, muita discussão e, e muito mais conceitos, inclusive, além do que eu trouxe. É só para a gente ter um panorama para compreender um pouquinho, né muito brevemente, o que, que seria a teoria, o que, que seria a prática, na educação. Um dos conceitos que é bem... É, bem na área educacional, que tem muita construção já feita, muita discussão que é feita e que é realizada, enfim, é esse termo praxis, é o conceito praxis, que tem muito a ver com uma relação entre teoria e prática, uma relação mais dialética, depende da concepção da, de autores e de, por exemplo, filósofos ou outros teóricos que eu estou trazendo para fundamentar e para embasar isso. né? Praxis com fundamento na concepção filosófica de base materialista dialética, por exemplo, que daí materialismo vai entrar, por exemplo, em Marx, né, tem uma pesquisadora que traz essa, esse conceito, é, ou tem vindo com uma ideia de transformação, ideia de emancipação. Então essa relação muito... É, existe, uma, de alguma forma, alguma relação entre teoria e prática, não é tão dissociada, mas é, para quê? Né? Qual o fundamento disso na educação? Para transformar, para emancipar? Tem, por exemplo, o Dernival Saviani que traz a ideia da emancipação, tem outras discussões com fundamentos ou em Gramsci ou em Paulo Freire, aqui o Marx já havia citado, e tem outros ainda, outros fundamentos teóricos. Então, assim, praxis é um conceito que também existe, né, sobre a, essa relação teoria-prática na educação. Aqui deixa até para quem quiser se aprofundar, e ir ali a gente pode também discutir, se precisar a gente pode tentar pesquisar mais, ou ver é, pesquisadores nas áreas especificamente que possam aprofundar e contribuir com isso. Eu deixei algumas indicações, mas se precisar a gente pode continuar esse diálogo, fazer alguma pesquisa, chamar o pessoal do é, setor de educação também representado nos NTS, a gente pode ver o que eles pode contribuir. se a gente tiver interesse, né, se os NTS quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conceito. Também achei publicações, por exemplo, essa aqui do lado direito, aqui, que fala assim, o que é teoria e prática discutindo relações para a educação? Eu achei bem interessante também, mas é bem complexo, tá? É uma leitura assim, muito conceitual, é muito de teóricos que vão fundamentar o que é educação, e vai muito para filosofia, questões sociais. Por exemplo, aqui, né, uma das discussões que eu lembro que eu vi nesse artigo que me chamou a atenção, é a teoria relacionada com o pensamento e a ação com a prática, mas será que existe uma diferença tão grande assim? Por exemplo, no pensamento, predomina a atividade reflexiva, mas isso também não é uma ação, uma atividade, ainda que reflexiva, ainda que no teor do pensamento. Mas eles falam que há, há, há de alguma forma, uma diferença, não é só, não está tão assim, intrínseco, teoria e prática, mas também existem diferenças. Daí, por exemplo, esse artigo usa esse autor para se pautar, que eu achei curioso, né, uma matéria que eu não conhecia, que achei legal trazer, que a, o tempo da teoria é reversível e a prática não, por exemplo, se eu vou planejar uma aula, eu posso refazer, pensar esse planejamento, mas quando eu pratico de forma síncrona, digamos, né, é naquele tempo e nunca mais eu tenho que ser daquela forma, daquele mesmo jeito novamente. Né? E não tem como retornar nisso. Eu achei curioso também trazer isso aqui: sistemática. Enquanto que a ação. Estou aqui embaixo, eu esqueci de pegar o marcador. Perdão. Enquanto que. Ó, aqui, autorizar é uma atividade reflexiva. E enquanto ação tem a ver com se movimentar, afetar algo, não é uma abstração, por isso põe um movimento, então assim, né, pra gente tentar ir um, um pouquinho além do senso comum do que seria a teoria prática, a gente, é legal a gente saber que existem esses conceitos e aqui também. Tá... Por exemplo, uma das. Eu ah, não consegui pegar o marcador, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só um instantinho. Ah... Existe uma outra opção do que, que seria é a prática na educação, que é muito... A gente escuta muito isso, por exemplo, em palestras, muito na educação básica, principalmente, mas também tem para o ensino superior, a ideia do mão na massa. O que, que seria esse mão na massa? Né? O que, que seria é por em prática? Por exemplo, no site do vi que tem o mão na massa, né? eles têm um site só sobre mão na massa, que é o foco na prática, experimentação, fala do movimento maker, faça você mesmo... A educação meio que no sentido do, do porquê fazer isso, né? Para favorecer o protagonismo do estudante, fortalecer o aprendizado. Daí aqui aqui tem uma publicação, por exemplo, que fala a é, aprendizagem criativa, com experimentação na massa, com o exemplo do Scratch, que é um programinha para se aprender programação, por exemplo, e colocar a mão na massa, mas de forma online, de forma digital, né? Então tem alguns exemplos. E eu quis fazer um recorte, claro, gente, eu não vou me aprofundar aqui, mas para quem tem interesse em saber mais, o que, que seria o conteúdo, o que, que seria o um ensino prático nessa concepção de mão na massa, eu achei fantástico essa publicação, esse artigo que da Unicamp, de uma revista da Unicamp, que vai falar muito da história, de quando vem esse movimento make, mas o que é mão na massa? E aqui eu coloquei no cantinho superior direito, por exemplo, o movimento maker, não é a mesma coisa, ainda que se use da ideia de uma experimentação educacional lúdica, tangível e social, porque existe algo já mais an anterior a esse movimento Maker, né? fala fala que esse movimento, a mão na massa. Daí eu vou falar de que teóricos, quais são as raízes dessa concepção de uma educação? Isso aqui eu acho bem legal, né? Essa parte prática de experiências educacionais lúdicas, tangíveis e sociais. Então, assim, não é uma novidade é só pelo movimento make, né? daí tem alguns autores na área de educação e outros de filosofia. Dewey, o Paulo Freire novamente aqui, Frené, Montessori, Papert, o, o Jean Piaget, o Bigotes, que daí são outras linhas bem diferentes, mas tem aqui, né? por exemplo, o Piaget vai para o construtivismo, enfim. Então, assim, existe muita... A, é, raiz anterior, né? existe uma discussão anterior de, de como que esse movimento maker também se apropria do, do que é, acaba praticando, o que já se tinha de discussão teórica e prática antes. Então isso aqui é legal para quem quer se aprofundar, compreender mais na teoria, o que, que é essa mão na massa, deixa aqui a indicação, que é uma ideia de prática, existe também possibilidades da prática online nessa cultura do movimento maker. E aqui também mais um exemplo de publicação que eu estou indicando, que também vai falar que essa ideia da prática no ensino né, não é tão nova. O que se muda é, por exemplo, a prática do ensino no online, né, que é, tem poucas décadas esse contexto, e agora, né, do rompimento a partir do ano de 2020 do ensino, online, prático ensino online e no contexto do isolamento causado pela pandemia de home office, de ensino remoto emergencial, etc, etc. Então, assim, são paradigmas né, que a gente está pensando. Mas aqui eu acho legal essa publicação que fala de objetivos de aulas experimentais no ensino superior, é, que também vai tentar trazer um contexto lá na introdução, mas deixa aqui os links indicados para quem quiser se aprofundar. Já vai falar de ideia de 300 anos atrás, eu até cito o John Locke, 20 anos atrás, a ideia de currículo com prática no ensino, lá, já de, de, do século XVII. E temos o. Eu até cito o John Locke, que tem claro, a, questão do, temos a questão do liberalismo, é empirismo, né? Então, o empirismo, o empírico, é, não é nenhuma novidade no ensino, a gente só. Mais a questão são os contextos e os relações humanas, o que, que tem hoje em dia que muda, né? É para a gente pensar esse contexto da, da prática no ensino. E aqui eu trago também um pouquinho... Vou falar muito rapidamente, porque eu desde 2016 estudo um pouco sobre isso, mas continuo estudando, ainda estou atrás desse conhecimento para me aprofundar, quero falar com mais propriedade, mas o que eu consigo dizer já com alguma, com alguma propriedade para vocês é que o que a gente pode falar de teoria e prática na perspectiva cognitiva e da neurociência cognitiva? Uh, o processamento cerebral aqui. Okay. É, nós temos as nossas vias sensoriais para fazer uma percepção concreta, por exemplo, via sentidos, ou da visão, audição, o tato, o fato. E dessa percepção e manipulação é, perceptiva, a gente vai gerando pensamentos, abstrações, reflexões, Aí, aí a gente colocou uh, o caminho o processamento cerebral. Vai da percepção para uma abstração. Eu vou abstrair para uma representação a partir daquela experiência concreta. né Até porque uma, uma figura aqui, por exemplo, o caminho que eu achei de uma universidade, o caminho do abstrato, que ele recorre ao concreto. Aqui ele está dando como exemplo, é, em termos de localização do cérebro no córtex pré-frontal, que é a região de tomada de decisão, por exemplo, que precisa ter um no apoio do que, que se vivenciou. Né? Aqui, por exemplo, está indo para a área motor, mas teríamos outras regiões de outras áreas sensoriais para recorrer a essas memórias, enfim, do que, que se processou. Então, só que já vou falar um aí sobre isso. Aulas teóricas poderiam, então, representar esse nível da abstração, enquanto as aulas práticas, um nível mais concreto e prático. Mas não necessariamente. né? aula teórica abstrata, aula prática com Mas não é tão simples assim. Porque o cérebro não é tão... O processamento é muito mais complexo que isso, não é tão linear, né? E não é só assim, eu percebo o mundo lá fora e entendo aqui dentro na minha mente, não. É uma coisa muito dinâmica, muito mais complexa, uma relação muito mais... Que termos eu poderia usar? Depende da concepção que eu vou usar, mas assim, o um complexo e um o dinâmico acho que já fica... É um, uma troca, né? É muito difícil dizer assim, até que ponto a realidade é o que está lá fora e o que eu entendo dessa realidade. É muito difícil fazer uma divisão tão nítida assim. Então, aqui eu coloco, o caminho do concreto ao abstrato não é tão simples e linear. Ainda é mais considerando, por exemplo, o público de estudantes universitários que já tem muita experiência prévia, muito conhecimento prévio, muitas é, representações e questões concretas já vivenciadas. E, por outro lado, também, nem todo o conteúdo é, educacional teórico é necessariamente uma abstração do conhecimento concreto ou uma teorização da prática. Às vezes, o ensino teórico tem outros objetivos, até mais simples, inclusive, até para apresentar uma ideia, por exemplo. Então, isso é muito mais complexo do que apenas um, um caminho linear, que eu vou entender... Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem simples. Ah, eu só vou entender o que é o número 1 um, se eu vivenciei qualquer talento. O que significa o número 1? Um, né? O que significa a teoria do número 1 um, nessa né? representação abstrata? Preciso ter um conhecimento prático por trás. Mas é muito mais complexo que isso. Né? O conhecimento em relações humanas e a mente humana é mais amplo e é complexo que isso. E agora vamos lá, né feito todo esse preâmbulo que eu quis contextualizar, dar um panorama, vamos então para a discussão que é o grande foco do porquê que a gente está trazendo essa apresentação e querendo trocar ideias com os NTEs com os cursos em relação ao ensino à distância, o ensino rematamento inicial, todo esse contexto que temos. Afinal, nossa grande pergunta é, é possível ensinar... Aquilo que seria a dimensão prática do conteúdo, o que está previsto como cargo horário, a prática. É possível ensinar de forma online, com formato digital? É possível interagir digitalmente? Só que eu não perco é, parte do sensorial que eu precisaria ter naquela prática? só que se identificar um cheiro, por exemplo, não sei um objetivo de aprendizagem que eu vou perder se não tiver uma prática é, presencial? tentar fazer online, que eu não consigo transmitir cheiro online até então, pelo menos. Então, assim, vamos discutir sobre isso, né? O ensino da carga horária curricular, no, da carga horária prática na universidade tem se concentrado, e pela legislação, né? Eu até falei agora um pouco das resoluções. É, é, é no formato presencial, historicamente é o que a gente tem feito, contando, por exemplo, com laboratórios, materiais concretos. Né? Eu gosto da ideia do exemplo do laboratório, que é mais fácil para a gente misturar, essa, essa, para a gente discutir aqui. Essa é uma ideia que parece mais palpável, né? para a gente pensar. Mas aqui, né? como é sabido por todo mundo, enfim, nem né, visto o contexto do isolamento social pela pandemia, que já temos um ano já, que já passou essa situação com impactos que desencadearam o ensino remoto emergencial, eu trabalho remoto, como estou agora, nesse momento, fazendo, gravando esse slide em casa aqui para a gente trabalhar juntos, pode ser que comece a haver um interesse, ou, ou já existe, inclusive, né, na verdade, já existe experiências e discussões até muito mais avançado do que eu estou tentando trazer aqui, dos cursos querendo realizar ou parte ou toda a carga prática, ou não também, né, enfim, de forma online e querem saber se isso é possível, como é possível, ou já fazem querem compartilhar experiências. Assim como também, né, faço a observação aqui, porque a gente não está... Porque isso aqui é só troca de ideias, tá? Não vai depender, claro, do setor que vai ser decidido, do que os cursos vão decidir. Também podem ter cursos ou docentes, ou setores que prefiram é, que seja viável o retorno do, do presencial, seja com maior restrição menor restrição dessa questão da, da aglomeração, para efetivar o conteúdo prático. Mas, né, continuando a discussão, e será que todo o conteúdo prático pode ser ensinado de forma online? Ou o que, que pode ser feito? Então, né, fazendo as nossas perguntas, quem será que, que vai poder responder? Quem, sabe alguma, quem que tem experiência para trocar? O que, que a gente pode conversar a respeito? Mas será que também não existe conteúdos objetivos de aprendizagem cuja natureza característica só pode ser realizado presencialmente? Deve ter! Né? tem coisas que online não vai conseguir dar conta de tudo, não vai tomar toda a dimensão suprir todas as necessidades estou dando uma ideia aqui, eu chutando né? depois vocês me corrijam Sei lá, internato em hospital, como é que eu vou isso? Eu preciso dessa experiência real na prática é, presencial lá no hospital com pacientes presenciais mesmo que eu tenha também hoje em dia atendimento online mas é, a, a, a dimensão no hospital né depois me corrija se eu estou falando do setor de saúde e me arrume aí. Mas vamos supor, isso seria uma natureza que eu preciso que seja presencial. E, mas enfim, quais os limites, quais as semelhanças e diferenças entre o presencial e o online? Qual o limite e potencialidade de cada um? O que, que existe de experiência dentro e fora da universidade? E né, a questão maior aqui, o mais importante que a gente está conversando com vocês, o que, que o NTE pode trazer? ou já traz, o que, que a gente pode conhecer aqui juntos. Aqui eu até fiz uma brincadeira no título. Ah, cadê o meu aqui? Deixa eu pegar de volta aqui. Ficção científica? Ou é possível? É ou não é? De que forma? Por exemplo, será que recursos ou tecnologias eu poderia usar para criar um, um ensino de conteúdo prático online? Laboratório com realidade virtual, laboratório aumentado com realidade aumentada, simuladores, mundos virtuais, modelagem, é, uma visitação em 360 graus com realidade virtual, luvas sensoriais, né? Só que já existe cheiro online e eu não estou sabendo. É, inteligência artificial, algoritmos, robôs, o que, que existe? O que, que, que tecnologias podem apoiar? Eu fui tentar procurar online o que, que, que discussões ou notícias ou ideias já temos aqui para a gente conversar juntos. Por exemplo, o laboratório virtual. Tem muita coisa, parece, né? me parece que já tem. E deve ter dentro da Oficina do Paraná, que eu nem estou sabendo. Depois vocês me toca essas ideias. Que seria uma possibilidade do ensino prático de laboratório, daquele LB, né? Que tem lá no modelo de ficha 1, de forma virtual. Né? Aqui eu estou deixando uma notícia, por exemplo... O que, que faria esse laboratório virtual, né? Simular um em ambiente real? É simular um ambiente real, ou seja, seria o mais próximo do real, essa simulação, e se fosse comunidade virtual, seria uma imersão maior ainda, né? Que propiciam ao aluno executar experimentos, e isso vale para várias áreas do conhecimento. Aí tentando navegar em alguns sites, algumas notícias, por exemplo, tem aqui. Uh, Laboratórios virtuais levam experimentação a cursos abertos, os cursos abertos e massivos online, os MOOCs. Então, já existe curso aberto com laboratório virtual? Sim, né? Será que isso é viável? A gente pode usar? Não, é uma inspiração? A gente quer criar? O que a gente quer fazer? É válido para o um planejamento, para o PPC, para o curso? Tem, é, tem validade? Funciona? De que forma? Né? Outra notícia aqui do lado direito uma tecnologia que estaria revolucionando o ensino superior, ainda só estou usando o exemplo do laboratório virtual que eu acho que eu gostei bastante é que tem várias imagens e ideias já muito construídas sobre isso né? parece mais fácil a gente entender essa realidade aqui laboratórios virtuais são integrados a ambientes virtuais de aprendizagem já existem experiências então, será que a gente conseguiria, por exemplo colocar no FPR virtual, vale a pena ou já existe né? o que a gente pode compartilhar, que experiências podem ser válidas e ajudar o, a tarefa docente. Aqui, eu, eu fui muito para física, porque é um posto que eu conheço, assim, é bem área de exatas, mas tem muita imagem que achei legal para ilustrar um pouquinho. E é claro, daí o pessoal da física que com certeza que vai ter a propriedade para dizer se, se isso tem validade ou não, se isso cabe ou não, para o ensino superior, ensino que está aqui na, na Fidel do Paraná. Mas, por exemplo, esse site aqui, esse PHET, Uh, tem vários recursos digitais de, de, que possam ser interativos, talvez, que possam trazer, talvez, a, alguma coisa para conteúdo prático e que teriam opções, inclusive, de acessibilidade, de diferentes idiomas. Né? Então, quando a gente vai ver algum conteúdo aberto, por exemplo, de outras instituições, é legal, se a gente quer incorporar esse conteúdo, ele está aberto, ele é acessível, eu preciso traduzir ou ele já está em português, ele é apropriado para o meu aluno, para minha idade, para o ensino superior, né, é apropriado. Então, tem muita coisa que a gente tem que ver. É, existem ideias do mundo afora, mas a gente tem que ver o que é, é, o que é válido para o contexto nosso. E, por isso, muito essa fala com os NPAs e com os setores, para, caso né, tenha esse interesse, fazer essa validação, essa pesquisa, enfim. Aqui eu estou trazendo bem a, a grosso modo não entendendo de física, mas só para a gente ver que alguma coisa parece que tem por aí, né? Para ou, ou aqui na instituição, não sei. Então para a gente tentar fazer essa conversa. Aqui outro exemplo também. Todas as referências que eu estou colocando, até fazendo uma observação, é só está é, linkado, tá? Eu não coloquei nas normas nesse momento para dar tempo de fazer mais rápido essa apresentação, mas está tudo linkado, as referências utilizadas, ok? Aqui, por exemplo, no site da USP, né, tem laboratórios virtuais, aqui né, tá tudo linkado também para quem quiser conhecer. Simulações interativas, o que, que dá para usar para o ensino prático, que experiência tem aqui, eles eh, com várias opções, é, até de outras universidades, por exemplo, eles vão colocando aqui, que pode ser legal para uma pesquisa, caso né, seja interesse do setor, dos cursos, caso já esteja fazendo o que fazer. Aqui, continuando, né? Nossa, de novo, todo no mundo da física, que achei divertido. <risos> não, brincadeiras à parte, que é um exemplo mais factivo para a gente ilustrar, mas cada área vai ter a sua especificidade, o que, que interessa, o que, que querem buscar. Então, por exemplo, aqui um outro site, que, mas aqui já está em outro idioma, mas eu lembro que daria para interagir o recurso aqui, bem, não sei se é um conteúdo válido do ensino é superior e cabe. Enfim, é isso que eu estava falando para os NPS. Vim para sair um pouquinho do mundo da física, senão eu vou achar que eu só gosto de física, <risos> tentei aqui é, pegar um exemplo, vamos supor, na plataforma do Coursera, que é uma plataforma de cursos abertos enormes, e tem muita, de muitas instituições que colocam cursos lá. E eu vi muito a grosso modo, claro que o pessoal da área de biologia que vai poder analisar e, com calma, tem um curso aqui do DNA de que ele tem, eu vi bem no finalzinho da explicação aqui, ó, embaixo, tem um momento do curso que eles vão colocar para o aluno é, uma etapa de uso é, é, de um laboratório virtual. Então, essa é um conteúdo prático que existe dentro de um MOOC. Né? É uma, um exemplo do que existe, que pode nos inspirar, se a gente tiver interesse, enfim ou que pode até ser usado. Mas aí o Uh, fica decisando o professor do professor da coordenação, enfim, vou pedir para o aluno entrar aqui, mas ele é acessível, está no idioma adequado, vou ter que fazer tutorial explicando, ou posso, poderia incorporar materiais desse curso no meu, de que forma, então aí são discussões que deixam o além, né, discussões sobre educação aberta, por exemplo, ser aberto ou não, mas aqui só para ilustrar mais um exemplo, enfim, que eu quis trazer. E agora, chegando para a parte final dessa, dessa primeira troca de ideias que a gente quis trazer aqui da unidade pedagógica com os NTS. Né? Ah, o que, que poderíamos pensar em relação aos NTS? Primeiro passo, se é uma demanda do setor, ou dos cursos do setor, de ter interesse de, de pensar um ensino prático online, ou se já existe experiências e querem compartilhar, debater essas ideias, ou querem debater como fazer isso, por que fazer, enfim... É, tem validade, né, tudo isso, eu acredito que quem tem maior propriedade, né, que eu estava trazendo conteúdos que eu nem sei, né, se é válido para o ensino superior, para o conteúdo nosso, para a nossa realidade, quem vai ter propriedade são os professores e suas áreas, né, então eu imagino que isso fica muito mais a cargo dos NTSA. Eu acho que a unidade pedagógica aqui pode contribuir para discutir um pouquinho do do sentido pedagógico, de uma forma geral, né, para os cursos, o que é teoria e prática, por exemplo, que existe essa realidade de ensino prático, que é, é possível ter ensino online prático, mas quem vai dizer assim, especificamente, dada a natureza da realidade do curso, do, da disciplina, enfim, são os NTS que a gente está colocando aqui para o debate. Dei, enfim, dependendo de qual for a escolha né, do, dos NTS, por exemplo, ah, a gente quer procurar conteúdos ou, ou, ou discutir a experiência que tem por aí. Onde que a gente acha que pode ser procurado? Em primeiro lugar, na própria universidade, que deve ter né, ideias, trocas. Por exemplo, tinha uma comissão, até que eu nem estava sabendo sobre agora essa semana. Ou procurar em, em universidade de uma forma geral, no país ou fora do país, ou universidades públicas, é, centros de pesquisa, repositórios de recursos abertos, só que já não tem até um algum conteúdo prático que possa aproveitar e algum recurso que cabe no meu planejamento de ensino, é aplicativos com, com essa característica científica, bibliotecas, plataformas de MOOCs que eu dei o exemplo do Coursera, né? Laboratórios é, virtuais, notícias especializadas que tragam conteúdo educacional ou que seja voltado para o ensino superior. E aqui sim muito poucos exemplos, mas só para ter algum, né, para ilustrar. É, aplicativos educacionais abertos, 200 aplicativos, isso aqui eu acho que descobri alguns poucos anos atrás, que tem, é, o link para o repositório aberto da UFPR, as plataformas, vamos por de exemplo, Coursera, sei lá, Harvard X, é a escada aqui é da Universidade Estadual do, do Maranhão, Ixi, tem um mundo né, de opções, será que eles têm, com tudo, prático, que posso usar para o ensino prático, online? É, então, estão aí sugestões e ideias que teria que ser feita uma curadoria. Né? A gente não está fazendo isso por não ter a propriedade de conteúdo para avaliar se aquele conteúdo é válido ou não, mas ficam ideias, sugestões, e onde, pelo menos, começar essa busca para quem tem interesse. Que... Outra discussão, é, que é muito do pedagógico, de fato, é tudo isso que eu estou buscando, que, né, que eu tenho interesse, enfim, que eu quero ou não enfim, buscar de experiências, conteúdos, é, propostas de ensino prático online eu consigo é, adaptar para o meu planejamento da disciplina, para o meu plano de aula, cabe para o meu objetivo educacional, aquilo vai me ajudar... Aqui tem objetivos, isso aqui é exemplo de ficha 2, né? Vai me ajudar para que o aluno consiga se desenvolver e atingir o objetivo esperado. O PPC também fala dos objetivos né, do curso, tem que fazer muito essa leitura, né? Qual é a, a, a validade pedagógica disso que eu estou buscando? E até coloquei algumas perguntas, que né, é bem tarefa da universidade aqui. Quais são os objetivos de aprendizagem, competências, estruturas que estão planejadas ou que eu quero planejar nesse ensino? E se essa aula prática online vai conseguir né, me ajudar a suprir totalmente ou em partes talvez, é, atingir esses objetivos, essas competências? Ou será que eu quero até repensar o conteúdo para inserir um pouco mais de conteúdo que envolva a relação humana mediada por tecnologia? Que a gente, nesses parad... novos paradigmas que a gente está vivendo, está todo mundo repensando isso, né? Então, será que cabe ou não? De que forma fazer isso? Esse conteúdo prático, online, como que eu ia repensar? E, ou até no conteúdo, não só como uma metodologia, uma estratégia, enfim... E por fim, o que a gente gostaria de abrir essa discussão, eu estou finalizando a apresentação, mas deixando em aberto, vamos conversar, vamos tentar, vamos querer ser juntos na ideia que a gente pode se ajudar, mas enfim, qual vai ser a decisão do NTA, por exemplo, caso queira né, se envolver nessa ideia que a gente está discutindo aqui juntos, vamos para o caminho da curadoria... É, vamos tentar fazer uma mesa redonda, por exemplo, com os professores do setor que têm experiência ou querem começar a abrir o um debate sobre a secção do ensino prático online. A gente deixou uma, uma série de reflexões aqui para a gente pensando o que, que, que, que a gente pode fazer ou não, de que forma, quem vai validar o conteúdo, de que forma, o professor, professor com aluno, como que vai fazer isso caso pesquise conteúdo prático online fora, né? não seja criado pelo próprio professor, digamos. Qual a validação pedagógica? Ele vai conseguir me ajudar a atingir aquele objetivo pensado, que eu planejei? Como é que eu posso inserir isso no planejamento da minha aula? Como adaptar para o meu contexto, da minha realidade? É, tem tradução? Está tá no idioma dos meus alunos? É acessível para, para pessoas com necessidades especiais? Né? Ou vou ter que tornar isso acessível? Esse conteúdo é gratuito ou pago? Será que exige um pagamento? É viável para a minha realidade? Eu posso usar isso? Ou será que é aberto ou reservado? O fato de ser aberto eu posso incorporar? Ou será que tem direitos é, reservados? O que que, né, é importante a gente ter isso em mente quando vai fazer, por exemplo, uma curadoria. E né, esse conteúdo prático online, eu consigo incorporar na plataforma do FPR virtual, por exemplo, para eu conseguir colocar no meu ensino online, ou seja ensino de emergencial, ou né, a modalidade em AD, enfim, de que forma, o que, que isso demanda, o que, como que eu vou fazer isso... É, ou eu vou pedir para os alunos acessar o conteúdo diretamente no site de origem, mas o que, que isso vai demandar, o que, que isso implica, como é que eu vou trabalhar isso, ou a gente, um curso quer criar seus próprios conteúdos práticos online, mas de que forma, né? Como que vai planejar isso? Tem um projeto, tem financiamento, ou já está sendo feito? Né? Precisa de pessoas qualificadas, por exemplo, programador, design de mundo virtual, estou só dando ideias né? bem a, a grosso modo aqui. Quanto tempo vai levar? É viável? Eu até brinquei naquele slide anterior que eu falei de ficção científica, mas sim, é. o curso entende que é importante para o curso, sei lá, que, que a gente vai atrás, né? Se precisa dessas tecnologias, como fazer, enfim, ou não, eu quero deixar para quando for possível o ensino presencial, aí é uma decisão né? dos cursos, do setor, enfim. Bom, e aqui por fim, né? Já existem experiências é, ou discussões já mais avançadas. É, os professores querem compartilhar, querem participar de debates, querem falar sobre a oferta das suas aulas práticas online, ou o que, que gostariam de fazer, de ofertar online, de conteúdo prático, já existe uma avaliação, é, enfim, tudo né, a gente está deixando na mão dos NTS, mas entendendo que estamos aqui. A né, unidade pedagógica também para ajudar nessa discussão, nessa questão do, de cunho pedagógico, de como que a gente pode avançar ou que você já tenha bem avançado, a gente se coloca então à disposição né, nossos contatos da unidade pedagógica da CPAD. Uh, então aqui, só aquela observação que eu já coloquei na apresentação, mas reforçando todos os links que a gente utilizou, né, tão, é, todas as referências estão linkadas né, para quem tem interesse quer ir além ou quer tirar dúvidas com a gente, estamos à disposição. Também coloquei outros contatos, se precisarem saber mais sobre esses tipos de aulas na universidade, que é aula padrão, o laboratório, tem também as outras instâncias da ou de outras prorretorias, para vocês contatarem, tá bom? Então, estamos aí para dialogar e debater, para vocês nos ajudarem também, para a gente crescer aprender juntos e fortalecer, e é, a gente dar as mãos uns aos outros, né, para a gente se fortalecer nesse momento que está sendo tão, tão desafiador e, e sem essa, essa ajuda mútua, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente está aí para dentro do nosso alcance que a gente consegue para ajudar a vocês também. Muito obrigada.